Eu estou aqui para falar com você a respeito de Isaías 60, verso 1, que diz Levanta-te resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa é a palavra que nós vamos lançar como palavra profética para 2018. E você tem que ter dentro do teu coração essa premissa de que a luz da glória do Senhor está brilhando sobre a tua vida e sobre tua casa, tua família e sobre tudo que você faz. Você não tem que temer as artimanhas do inimigo, não tem que temer nenhum tipo de armadilha, porque no mesmo livro de Salmos está escrito que a arma forjada vai ser quebrada e a ferramenta preparada vai ser destruída. E toda a língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás, porque essa é a tua herança no Senhor. Então que em 2018 você possa resplandecer, você possa colocar a tua confiança no Senhor, sabendo que Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te protege, Ele é a tua sombra à tua direita, Ele é o teu escudo, o teu rochedo, a tua fortaleza. Com Ele ao teu lado, você não perde nenhuma batalha, mas você vence todas. Em nome de Jesus que essa palavra venha ser rema no teu coração e que a tua vida possa ser guiada. Em 2018 por Isaías 60, verso 1, que você possa estar meditando nessa palavra e tomando posse da luz da glória do Senhor sobre a sua vida. Em o um nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a palavra que eu lanço sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.